É, oi gente, a gente acabou de sair de mais uma reunião com a comissão da, da reitoria para tentar negociar, mas de fato não está negociando com a gente. Mais uma vez o reitor não compareceu a essa reunião, eles não apresentaram nenhum documento novo, a não ser um próprio documento que eles entregaram na última reunião, ou seja, eles não avançaram e não leram a nossa contraproposta para avançar nas negociações. Pedimos uma reunião para o dia de 14, após a Assembleia dos Estudantes, e inte interamos também o pedido de não punição aos estudantes e alteração do calendário da DAC. Da reintegração não falaram nada, é, mas é, a gente está querendo mostrar para o juiz que, na verdade, quem não está querendo negociar é a reitoria, e a gente está com as pautas, mostrando o que queremos dialogar, mas eles estão bem fechados. Então, o nosso entendimento que a gente está buscando com o corpo de advogados que está defendendo a gente, é que o juiz tenha uma posição sensata para ler os documentos e ver que, na verdade, a reitoria que não está avançando em nada e é a gente que está avançando nessa discussão. Isso é reflexo de todos os nossos documentos e todas as discussões que a gente faz dentro das, da sala de reunião. Eu acho... Eu acho que é importante falar também que as propostas que eles colocam desde o princípio não mudam em nada, o estado da Unicamp que estava antes de todo esse movimento estudantil. Você pega as coisas de permanência, eles só reiteram praticamente as propostas que eles já tinham, que já trabalhavam e que já não funcionavam. Então tipo, você pega as propostas que eles fizeram, elas na real não modificam praticamente nada. O que mostra que eles não estão negociando desde o primeiro instante.